Boa noite, galerinha! Vamos pra casa. mas ah, é sexta-feira, tempo tá chuvoso. Dá uma paradinha aqui pra colocar a câmera na farmácia Santana. A câmera tá certinha. Tá. devagarzinho aqui Vai nem correr muito né tá escorregadio. rasparam aqui de novo porra é essa Tá calma nessa hora Tá, que estou ficando um dodói, esse rapaz você não tem noção do, da, da força que é esse vento aqui de frente pra orla, A parada é tensa mesmo, aqui vai ser o arraiado do galinho, sempre rola as festas juninas nessa época, é o estranho é que agora são oito, 8... Oito e meia, praticamente, e o trânsito tá assim lento, muito estranho. Vou andar aqui moderadamente porque. As frenagens aqui não são eficientes, aqui é derrapagem, se vacilar é queda também, não queremos isso, aqui dá, posso? dá puladinho, Ou oh, garganta. Tá hum. daí meu brother, cuidado. Não queremos machucar ninguém. E cortar aqui? Não, no próximo. Ih, rapaz. Sim, tá acabando. A entrada lá já começou. Passamos. Muita água, muita água, muita água, muita água. Essa semana foi uma viagem. Semana toda sol, sol, sol de rachar. Sem nuvem, coisa linda em Salvador, adoro. Chega na sexta de noite. Motherfucker, man! O tempo. O tempo fechou. Porra! Tem coisa pior, velho. Tem coisa pior que você tirar o sol do nordestino. O direito dele na praia. É, reversidade. Ok, eu não vou pra praia, não. Eu. eu... Esse dia eu tô caseiro, man. Tô caseiro. Só trabalhando, eu só faço trabalhar agora. A única coisa que eu faço na vida é trabalhar. Mas não é ruim, é bom, eu gosto, eu gosto, eu gosto de trabalhar, gosto muito. Eu adoro, eu adoro o que eu faço. Lembrando, eu trabalho com, com TI, eu cuido de uma rede, de um órgão público. E agora, chegou vários brinquedos, servidores, chegou Storage. E aí, porra, fim de semana eu, eu fecho uma, um, um, um, uma VPN, ou então faço um, um NAT mesmo. Me conecto lá no trabalho e aí fico só de casa montando o serviço. Ajustando o, o Zabix, configurando ele, e o Zabix agora <risos> Somos grandes amigos. Eu monitoro com meu celular como é que tá a saúde da minha rede. Pô, tá, tá ótimo, velho, tá massa, tá massa. Chegar em casa agora, vou terminar o que eu tava fazendo. Eu estava migrando. Olha, tem a noção, na, na minha rede eu tinha.. Eu tinha máquinas ligadas há mais de 5 anos. Me desligar ontem. Teve uma que eu desliguei ontem, que era o da intranet. Migrei, eu tentei virtualizar a máquina, virtualizar mesmo, usando o, o VMware converter, fazer um P2V, que é transformar máquina, a máquina física em máquina virtual. Não rolou. Tá dando erro de certificado lá. Aí eu. Porra! Peraí por isso aqui não. E aí fiz da mão. Insalei um servidor do zero. comecei a instalar os serviços e backup e restore pra dentro. Eu queria evitar isso porque... Cada, cada serviço configurado tinha suas peculiaridades, suas configurações. E quem fez foi um cara... O cara, cara manja pra caralho, velho. Meu amigo Antônio Galdino. Tá, foi passou lá quase cinco meses na Coreia do Sul, agora há pouco E agora tá querendo fazer um doutorado no Japão tem a noção E, e esse cara, ele trabalhava comigo Eu, eu sou analista, ele trabalha na minha equipe Acredite, ele era meu técnico júnior Ele era o técnico júnior O um cara tinha potencial do caralho Tinha não, tem, tem A minha maior briga lá era pra aumentar o salário desse cara eu, eu, eu falava, eu tenho medo quando ele decide ir embora Porque eu não tenho peça pra reposição Eu não sei o que, é que eu vou fazer se esse cara for embora Ele desenvolveu tanta coisa lá Coisa dele mesmo, código aberto Mas assim, era complexo, era porra é a O cara manja muito Enfim, ele foi embora, o serviço dele era da parte de desenvolvimento, ninguém conseguiu cobrir, sobrou pra mim, né? Sobrou pra mim. Mas é conta, tranquilo. Aí hoje fiz a finalização, levantei um servidor de banco de dados, fiz backup das bases, restaurei, testei. Ontem tinha levantado o web server baseado em Apache, configurei lá bonitinho. Hoje vou terminar de fazer essas migrações. Primeira parte foi da virtualização. Separei os serviços cada um tá máquina virtual e agora eu vou consolidar já que agora eu tenho um servidor de banco de dados e tem outro servidor web então o que for web fica na web que é banco vai pro banco fica organizadinho banco configurado digital base sua acesso a vida de tal servidor com tal usuário é, tem que ter as premissas. Segurança. novo ah, procedimento, bom procedimento. O que é que eu vou levantar agora? Vou chegar em casa que vou fazer um pirate pad que é como se fosse um, um site colaborativo tô pensando também em fazer uma wiki pra documentar as coisas na wiki eu acho a, a, a didática e a sintaxe da, da, da wiki mais, mais eficiente quando o pessoal acabar de salalar lá o storage Vou configurar o syslog. Botar todos os logs centralizados em uma única máquina. Opa, eu vai. Obrigado. Hum. E é isso aí. Vagazinho, tô arrumando a casa. Tô feliz lá lado no trabalho, tô bem feliz. Eu, eu tava, pra... na verdade, eu cheguei a pedir pra. Não, não cheguei a pedir pra sair, mas. e conversei com o meu coordenador aqui. Já estava vindo outras propostas. me ligando, pedindo pra eu mandar currículo então, pra mim não custa nada, né? mando vou chamava, fazer entrevista eu não tava assim interessado, mas interessa porém, entretanto meu salário é tanto e preciso de pelo menos um mês pra me desligar da outra empresa que é pra quê? pra eu arranjar um substituto e dar um treinamento sem isso, não saio Vai chegar pra mim e dizer, Raul, ah, te pago tanto. Bem, bem amado do meu salário. Mas você tem que sair hoje. Tem que dar lá amanhã. Eu, eu vou dizer que não posso porque. Aí é sacanagem. Tem que ter compromisso. Ter consciência. Sair de lá, não tem ninguém pra assumir na hora. Eita porra. Meu Deus... Menino, menino... Então não tô aqui pra foder nenhuma empresa, né? Fala que queima, né, velho? Queima um profissional! Até eu conversando com... Em uma entrevista... E eu falei do cara aí, só, velho... Posso vir para cá, mas eu preciso de um tempo para me separar da outra empresa para conseguir alguém, um treinamento e aí poder passar o serviço. Porque eu não posso ir embora assim de vez. Ele não eu gostei disso de você, porque se você dissesse que era só chamar que você largava e vinha, eu já não ia querer mais ficar com você. Porque a gente sabe da importância que é um profissional desse na empresa. A responsabilidade é a quantidade de informação que tem em cima dele. Não pode. Mas enfim, não precisei sair, não precisei, fiquei lá mesmo. Eu estou lá, estou feliz. Muito serviço, muito serviço, muito serviço mesmo. Mas é tudo que eu gosto. Opa, opa. Trabalhando com Linux. Oh, meu, que, que delícia, que delícia. Quase todo dia levanto um servidor. <risos> Quase todo dia. Ah, amigo, você me espera um pouquinho que eu vou entrar aqui? Oh, amigo, me espera um pouquinho que eu vou entrar aqui? Só lidando lá tudo com Open source, Favorita Não gosto de Ubuntu eu, uso, eu usaria Debian Não, é Eu usaria Debian, eu usaria Cinto S Mas eu gosto de OpenSUSE. É Dá um grita essa que meu coração treme todo. Bom, acho que a câmera deve estar suja, né? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Tava mesmo. Melhorou? É, eu tiro pela viseira que tá suja. Então a câmera deve estar também. já me lapiu uma vez a única multa que eu tomei até hoje né tava voltando do do imbuí boca do rio será as três horas da manhã passei por ele com a lander aí reduzi mas não foi o suficiente aí ele me pegou ele é de 60 passei a 60 não, a passei a 72. O limite dele tolerável era de 64. Teve jeito, bateu lá em casa. Infração média. Aí ah, aqui eu posso recorrer. Como nos últimos 12 meses. Eu não tomei nenhuma multa. E recorri e convertir em advertência. Nesse caso entra somente a pontuação e eu não preciso pagar o valor. Muito bom. Acho que vou encerrando por aqui. Legal bater esse papo com vocês. Então, um abraço pra vocês. Cuidado. Obrigado. E roda pesa. Puta, voou água na minha cara, porra de viseira aberta. Então tá encerrando novamente, pá. Bom fim de semana pra vocês, quer dizer, vai ser início né, quando eu postar esse vídeo. Um abraço pra todo mundo aí e até o próximo. Conhecendo agora o canal, Se quiser assinar, fica à vontade. Opa, opa, opa, opa. Quem gostou do vídeo dá um joinha. E eu também que tá engarrafado? Sim. Não, está engarrafado, então a gente não vai acender o vídeo. <risos> tchau, tchau, galera. Até mais.